Olá, boa noite, graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero e desejo que sim. Que o Senhor, nessa noite, Ele nos alcance. Que o Senhor, nessa noite, traga a luz no nosso coração e ilumine tudo aqui dentro de nós. Para que nós possamos enxergar com clareza o eterno propósito de Deus. E eu te convido nessa tarde, nessa noite, para que nós possamos nos assentar à mesa, para um momento de comunhão, para uma refeição espiritual, para o alimento que graciosamente o Senhor separou para repartir com cada um de nós nessa noite. E eu creio que, foi intencional da parte dEle separar esse tempo para nós juntos. Um tempo de comunhão, um tempo onde nós podemos crescer em vida divina. Porque esse é o propósito de nós estarmos aqui. E eu te convido para que por um instante você possa reclinar sua cabeça e orar por mim. Orar comigo e por mim. Para que o Espírito Santo de Deus, ele tenha primazia nesse lugar. Que ele fale, que eu possa repartir com vocês a porção que ele colocou dentro de mim. Porque aí eu creio que com a porção que vem dele, isso gera a vida. Tanto dentro de mim, como dentro de ti. Vamos apresentar esse tempo a ele. Pai, em nome de Jesus eu quero apresentar esse tempo de mesa, esse tempo de comunhão, esse tempo de alimento espiritual, o qual o Senhor nos convida para essa mesa, na tarde, na noite de hoje. Que o Teu Espírito Santo aqueça os nossos corações nos traga realidade, discernimento e entendimento para o que o Senhor quer colocar nessa mesa. Que nós possamos ser maduros e não meninos para entender o alimento, para entendermos o tempo, para discernirmos aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. O meu desejo, Senhor, é que o Senhor silencie aqui dentro de nós todo o argumento da nossa alma que nos impede de acessá-lo. Que o Senhor silencie em nós toda justificativa da alma. Que o Senhor nos liberte de todo sofisma que são mentiras disfarçadas de verdade e que nos impede de acessar a verdade que liberta. Senhor, arrebate os nossos corações nessa noite que possamos reconhecer a sua autoridade estabelece o teu reino em nós Senhor, estabelece o teu reino neste lugar que venha o teu reino e que seja feita em nós a tua vontade assim como ela já é feita nos céus que o Senhor nos traga realidade, entendimento, discernimento sobre o que de fato é o corpo de Cristo. Que o Senhor unja a Tua palavra nessa noite com transformação e vida. Pois o que diremos aqui hoje não é uma ideia religiosa de um Deus distante ou adormecido. Não, não. Falaremos sobre vida e verdade. Sobre um Deus eterno que estabeleceu os Seus planos e nos capacita a compreender, a se render e a obedecer. Por isso, Espírito Santo de Deus, que a minha atitude nessa noite seja de completa rendição e dependência na Tua soberania. Que eu abra mão das minhas convicções, crenças e expectativas... Até que eu atinja um ponto em minha fé, em que não haja mais obstáculos, que não haja nada que faça separação entre eu e Ti. É o que Eu Te peço, confiada em Ti, Espírito Santo, no Teu precioso nome, Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. É... Sabe, queridos, eu vejo nesse tempo, um tempo muito especial que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Um tempo onde o Espírito Santo de Deus, ele deseja avançar nas nossas trevas. E eu falo isso com muita convicção, pelo que o Senhor está fazendo na minha vida. Pelo movimento do Espírito na igreja nesse tempo. E eu quero repartir com vocês o tema dessa noite da palavra. O tema dessa noite é nós entendemos errado. E eu creio que no desenvolver da ministração nós vamos nos encaixar em algumas coisas. Eu creio que... Nós precisamos entender algo muito importante, que Deus, o nosso Deus, Ele trabalha sob fundamentos, sob bases sólidas, firmes e imutáveis. Queridos, alguns dias atrás, eu estava no meu tempo a sós com o Pai e eu, e eu perguntei ao Espírito Santo, Espírito Santo eu gostaria de ler algo e eu gostaria que, que o Teu Espírito me conduzisse para essa leitura. E o Espírito graciosamente me conduziu para um livro do nosso amado irmão Atmani. E o, e, o, e o título do livro é O Corpo de Cristo, Uma Realidade o corpo de Cristo uma realidade, e eu já confesso para vocês que eu já tinha lido esse livro, mas eu creio também que há um tempo que Deus trabalha em nós e Ele descortina as coisas de uma forma muito viva, então, a primeira vez que eu li, eu acredito que não era o momento e não era o tempo para que Deus fizesse. Por isso eu perguntei ao Espírito Santo, Espírito Santo, qual é a tua direção de leitura para mim? E Ele me conduziu para essa obra maravilhosa, assim como todas as obras dEle. E é sobre isso que eu gostaria de repartir juntos nessa mesa... Hoje, de forma intencional com vocês. O que o Senhor tem colocado no meu coração. Queridos, e eu gostaria de começar com uma pergunta. Será que nós entendemos, em essência, o que é o corpo de Cristo? Será que eu e você já gastamos tempo orando... E clamando e pedindo ao Senhor que Ele nos revele isso em essência. Eu creio, e isso é uma ideia minha particular, mas eu creio que tão logo uma pessoa se rendesse a Jesus e aceitasse o governo de Deus na sua vida como Senhor e Salvador, o que ela deveria aprender em primeiro lugar é o que é o corpo de Cristo, esse projeto maravilhoso do qual nós fazemos parte, eu creio que se isso acontecesse, tantos equívocos seriam evitados, eu creio nisso também que a grande maioria de nós foi construído dentro de uma falsa realidade, dentro de uma falsa estrutura do que é de fato o corpo de Cristo. Do que é a igreja propriamente. Talvez seja por isso que há tantos feridos, tantas pessoas frustradas e outro tanto de desigrejados hoje em dia muitas vezes culpando a igreja, culpando as pessoas e culpando o próprio Deus. Eu gostaria de trazer um alerta aqui também e perguntar a vocês, vocês perceberam o que o espírito, a forma que o espírito tem se movido aqui? Nessas últimas ministrações, seja nos estudos e, e nos cultos ordinários, a forma que o Senhor tem trazido sobre o corpo de Cristo, sobre o que é a igreja. E eu acredito que não é por causa da reforma protestante que está fazendo aniversário. Eu não acredito que seja. Eu acredito que de forma intencional o Espírito Santo de Deus deseja abrir os nossos olhos espirituais. Para a gente conseguir enxergar essa realidade do que é o corpo de Cristo. Eu creio que é tempo de nós sairmos da ignorância do qual eu me incluo. E permitir que Cristo nos traga luz. Que ele nos traga discernimento, entendimento e revelação sobre o que é de fato o corpo de Cristo. Quando Jesus esteve aqui. Andou aqui na terra. A ênfase maior que ele deu foi sobre o ensino. Ele queria enraizar na vida dos seus discípulos, para que eles se tornassem Cristo e quando ele não estivesse mais aqui, doze Cristos estivessem propagando o Evangelho. E hoje os discípulos não estão mais aqui, mas nós como discípulos de Jesus estamos aqui dando continuidade nesse projeto eterno de Deus. Até quando? Até Ele voltar. E eu convido você para que a gente pudesse abrir a palavra em Efésios, no capítulo 1. E que juntos nós colocássemos os nossos olhos aqui nessa palavra e que o Espírito Santo de Deus traga a luz. A palavra do Senhor diz em Efésios no capítulo 1 do 3 em diante. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.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 é uma carta aonde Paulo, ele esclarece com muita clareza o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. E hoje, de forma intencional, eu gostaria de caminhar com vocês em algumas áreas nas quais nós vamos perceber aqui que nós estamos equivocados. O propósito de Deus é trazer luz nesse tempo. E o chamado do Senhor para nós hoje é para voltarmos ao seu propósito em relação à sua igreja que é o seu corpo. Deus hoje ainda, ele prossegue trabalhando. Para quê? Para edificar um testemunho vivo do corpo de Cristo através da igreja. E eu e você somos a igreja, o corpo de Cristo na terra. Esse testemunho que Deus deseja edificar é através de mim e através de ti. Que o Senhor venha nessa noite com Espírito de sabedoria e revelação. Para que eu e você possamos discernir esse projeto eterno no qual nós fazemos parte. E eu te convido para que a gente comece a pensar juntos aqui. O que é servir a igreja? Será que nós sabemos o que é servir a igreja? Eu posso te dizer que servir a igreja é servir a com o que nós possuímos de Cristo. A porção do serviço que desempenhamos no corpo de Cristo é com base no conhecimento que nós temos dele. E se o conhecimento que eu tenho é raso, o serviço certamente será inadequado. Pois o discernimento interior que eu tenho do que é o corpo de Cristo vem dele, vem do Cristo. Às vezes nós estamos equivocados com relação ao serviço, porque o nosso conhecimento de Deus é raso. É apenas no campo da intuição aonde eu observo, comparo e concluo. Mas quando de forma intencional eu mergulhar mais profundo no conhecimento de Deus, não apenas interpretando, mas discernindo, traduzindo, eu recebo do Senhor um desígnio específico, uma revelação específica. E é com esta revelação que eu posso servir o corpo de Cristo de forma eficaz. Pois aquilo que temos de Deus é o que damos. Quando a gente observa o corpo humano, e o Senhor tem me levado a me observar. Quando a gente observa o corpo humano, por exemplo, os olhos veem, os ouvidos ouvem e o nariz cheira. Todos eles têm as suas próprias funções e cada um tem a sua própria porção. Se nós observarmos as nossas mãos, por exemplo, quantas coisas as nossas mãos fazem, como elas são hábeis, como elas são ágeis. A gente cozinha, a gente limpa, a gente dirige, a gente, meu Deus do céu, é um dos, dos, dos nossos é, é, membros que mais funcionam, eu diria. E no final do dia as nossas mãos não chegam para o resto do corpo e cobram e dizem... Vocês perceberam o quanto eu trabalhei hoje? E vocês ficaram aí? E por que isso acontece? isso aqui de forma similar também acontece no corpo de Cristo. E eu percebo que cada membro tem a sua habilidade especial... Cada um de nós, como parte desse projeto eterno, temos uma habilidade especial. Sabe por quê, queridos? Porque não existe esterilidade no corpo de Cristo. Não existe aquela pessoa chegar e dizer assim, ah, eu estou aqui nessa, nessa comunidade há cinco anos e eu ainda não me encaixei em nenhum serviço. Não me encaixei em nenhuma função. Você pode também me perguntar, e como eu sei, qual é o ministério que o Senhor designou para mim de forma específica? Eu posso te dizer que, se você é um membro que tem comunhão com Cristo, certamente você saberá qual é o seu lugar aonde você se encaixa como pedra viva nesse projeto eterno de Deus, porque o Espírito Santo, ele deseja e faz questão de nos mostrar, aonde ele deseja que nós estejamos funcionando nesse corpo Saiba que somente o que vem do alto pode fazer o corpo aumentar, pode trazer vida. O que eu e você recebemos de revelação vinda do Senhor é o que nós podemos transmitir de vida ao corpo. E assim suprir a igreja naquilo que ela ainda não tem. Por isso nós precisamos buscar diligentemente do Senhor aonde Ele deseja que eu esteja, aonde Ele deseja que eu possa contribuir para que esse corpo se desenvolva de uma forma saudável. Eu posso te dizer, se a porção que Jesus colocou dentro de ti, essa medida que Ele deu para você, seja lá na porta para servir, a hora que você recepcionar as pessoas, vai sair virtude de ti, vai sair vida de ti e as pessoas vão sentir isso. Seja em qualquer lugar que o, que o próprio Deus te chamar, te colocar para você funcionar, vai sair virtude de dentro de ti. Se você estiver na posição que Ele escolheu para você estar e não naquela que muitas vezes nós queremos estar. Eu quero dizer que eu já servi o Senhor nessa casa... Desde que eu estou aqui em muitos lugares. Já cuidei dos pequenos e que eu achei uma das tarefas mais difíceis. Uma responsabilidade enorme ficar com os pequenininhos. Eu já cuidei dos maiorzinhos, já cuidei dos adolescentes por um tempo. Ajudei, sempre ajudando. Sempre servindo. Já atendi nas terapias. E disponível estou para onde o Senhor quiser me colocar, para que eu possa como pedra viva servir Ele e que de dentro de mim saia a virtude e que essa virtude possa impactar as vidas que houve, seja na tarefa que Ele me designar. Eu só preciso estar disponível. Por isso nós precisamos não perguntar ao pastor: Pastor, qual é o lugar que você gostaria de me colocar? Essa resposta ele não tem. E ele já disse muitas vezes aqui: Essa resposta, esse desígnio está no coração de Deus, feito sob medida para você. O Senhor deseja que sejamos canais de vida para o corpo. Independente da posição, independente do lugar que eu sirvo, eu posso estar ali na água servindo um copinho de água cheia da presença do Senhor para a tua vida, se eu estiver no lugar certo. E é por meio de nós que a vida que nós recebemos do Senhor, ela flui para a igreja, fazendo com que o a estatura do corpo de Cristo aumente. Então servir ao corpo de Cristo significa supri-lo com a vida que eu recebi do cabeça que é Cristo Jesus. Olhem que lindo isso. Quando os olhos de um membro com a função de ver, veem, o corpo inteiro é capaz de ver. Em outras palavras... Aquele membro do corpo de Cristo que tem visão das coisas espirituais, ele torna-se os olhos do corpo. O serviço ou ministério do membro é servir a igreja com a porção de Cristo que cada um de nós recebeu. A fim de repartir Cristo com os demais. Portanto, o serviço ao corpo de Cristo fundamenta-se, baseia-se no conhecimento que nós temos dele. E esse conhecimento ele vem da vida diária. Ele vem da busca diária, ele vem da oração diária, da leitura da palavra diária, do jejum, do tempo a sós com o pai e não da doutrina, por isso, às vezes, a gente passa uma vida inteira vindo aqui e nada acontece na nossa vida, porque nós estamos apenas ouvindo a doutrina, ouvindo um ensinamento, mas se eu não colocar a minha vida à disposição, a serviço de Deus, para que Ele ilumine e transforme aquele alimento em vida para mim, as coisas não vão mudar. O desejo do Senhor, assim como o nosso corpo trabalha de uma forma harmoniosa, diariamente, do momento que levantamos até o momento que deitamos, e, e ainda quando dormimos ele continua funcionando, assim é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um organismo vivo. No qual nós estamos inseridos, e é um projeto que Deus desejou, um, um projeto eterno que Ele sonhou lá antes da fundação do mundo, e Ele nos incluiu nele. Então lembre-se: as pessoas não são ajudadas porque conhecem um ensinamento, sabe por quê? Porque conhecer um ensinamento, no máximo, vai adicionar mais alguns pensamentos à nossa mente. Deus, Cristo Jesus, deseja ministrar através de mim e de você com vida. Portanto, Ele primeiro dá a vida e depois a doutrina. Depois o ensinamento. Quer ver como isso é um princípio? Os evangelhos contam primeiro o que Cristo fez. E só depois as epístolas explicam o que verdadeiramente resultou disso. Ou seja, primeiro a vida, depois a doutrina. Primeiro um problema, depois a solução. Primeiro uma experiência, depois o ensinamento. Se uma pessoa não tem um conhecimento experimental de Cristo, ela não tem um ministério. Cristo é a vida. É com Ele que provemos para a igreja aquilo que a edifica. A proporção do conhecimento de Cristo que o membro possui... É a medida com a qual ele pode proporcionar vida à igreja. Nesse tempo, hoje, Deus está buscando pessoas em quem ele possa depositar uma quantidade abundante de vida de Cristo. Para que elas supram umas às outras. A vida necessita de um canal. E Deus quer que eu e você sejamos esse canal de vida. Ele utilizará eu e você para transmitir vida ao corpo de Cristo. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante aqui. Que é, tudo é para o corpo e por meio do corpo e para o corpo. Eu vou repetir. Tudo está no corpo, é por meio do corpo e para o corpo. E não no indivíduo, por meio do indivíduo ou para o indivíduo. Que Deus faça com que vejamos o corpo. E que Ele utilize o nosso ministério para servir a igreja conforme o nosso conhecimento verdadeiro dEle. Eu e você... Só vamos impactar as vidas e transmitir virtude a elas, vida de Cristo na vida delas com a porção que eu e você recebemos do alto. E quando nós abrirmos a nossa boca, a palavra sairá com vida e autoridade. Os demônios estremecem, os doentes são curados porque o Senhor torna vivo aquilo que falamos. A palavra diz que a sombra de Pedro curava, porque a autoridade de Cristo estava sobre ele. Porque ele exercia aquela função com aquilo que ele tinha recebido de Cristo. Tempo virá e agora é que todos os que buscam o Senhor deverão entrar em um novo entendimento do corpo de Cristo. Por isso eu falei ali inicialmente, vocês perceberam como de forma intencional Deus tem feito isso? Se você pegar algumas reuniões passadas e começar a encaixar uma peça na outra, você vai perceber o que o Espírito está tentando falar para a igreja nesse tempo com relação ao que é a igreja, com relação ao desenvolvimento do corpo de Cristo, com relação a... Há muitas coisas que Ele está querendo nos dizer. De forma intencional eu tenho percebido isso. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Por Ele ter me levado para essa leitura. Sobre o que é de fato o corpo de Cristo. Não sobre o que eu penso que Ele seja. Nós necessitamos ver que o corpo de Cristo é uma vida na qual nós vivemos. E isso precisa tornar-se a nossa experiência diária. Tão logo um cristão discerna interiormente o corpo de Cristo... Ele não terá justificativas para dizer, para ficar orgulhoso, para ficar orgulhosa do que ele ou do que ela faz. Visto que o corpo é um, pouco importa se a obra é feita por mim ou por outros. Quer seja feita por mim ou feita por outros, Toda a glória é para o Senhor e todas as bênçãos fluem para a igreja. O corpo é um e, portanto, a obra é uma. Outra área no corpo de Cristo, na igreja especialmente, aonde nós estamos equivocados, é com relação à comunhão. Quer ver? Nós precisamos cuidar com as distorções, queridos, em todos os aspectos. Veja, comunhão não é um exercício exterior de intercâmbio social. Não. Ela é uma experiência espontânea da vida do corpo. O que nós, filhos de Deus, erroneamente, mas comumente, tomamos por comunhão... É visitar vez por outra a casa de alguns irmãos, para momentos de lazer e de conversas também. Algumas inadequadas, falando mal uns dos outros, fazendo uma coisa que Deus abomina, que é semear dissensão no corpo. Na verdade, comunhão não é isso. A verdadeira comunhão significa eu e você perceber a nossa total inadequação no nosso próprio ser. É quando Deus coloca uma luz aqui dentro para mim e eu me sinto totalmente inadequada no meu próprio ser. Comunhão significa que, sabendo que eu não sou adequada no que se refere à oração, eu posso buscar ajuda de duas ou três irmãs para orarem comigo. Comunhão é entender que sozinha eu sou incapaz de conhecer a vontade de Deus. Assim eu posso pedir ajuda a duas ou três irmãs para me auxiliarem no conhecimento e na vontade de Deus para a minha vida. Comunhão é, eu não posso entender a palavra de Deus sozinha, então eu posso buscar ajuda de duas ou três irmãs para estudarem a palavra comigo. Em comunhão, eu reconheço a minha insuficiência e reconheço também a minha necessidade de corpo. Perceberam como a gente distorce? E eu não estou aqui dizendo que você não pode visitar o um irmão. Eu não estou dizendo isso. Que você não pode visitar um irmão para uma refeição juntas, para um momento de comunhão, mas que a gente possa entender o propósito. Que nós possamos entender que o corpo de Cristo é uma vida e por isso há uma consciência envolvida. Você mesmo se tornará consciente ou advertido do fato de que não pode viver sem comunhão. Ao perceber, ao discernir o que é o corpo, você saberá que este sofre perda se você não proporciona vida. Você percebe que não é uma escolha. Quando você e eu formos iluminados, nós vamos perceber que o corpo de Cristo não é uma escolha. Que eu preciso contribuir para que ele seja suprido. Por quê? Porque eu e você somos partes do corpo. Cada membro tem a sua distinta utilidade, assim como é o nosso corpo natural. Como membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros, nós devemos buscar formas de ajudar o corpo para que ele possa obter vida e força. Alguns cristãos são supridores de vida. Pode perceber, eles estão sempre dispostos a servir, enquanto outros passam a vida na igreja sem contribuir em nenhuma função. Seja recepcionando na porta, cuidando das crianças, dos adolescentes, nas terapias, na intercessão, na oração, na ministração da palavra, nos batismos. Normalmente essas pessoas são críticas. Ela não faz, mas critica o que o outro faz. Pode perceber. Ah, hoje eu não gostei do louvor. Eu não gosto muito daquele pessoal, eu gosto dos outros. Ah, hoje eu não gostei da palavra, porque eu prefiro o A ou o B. Não gosto como eles organizam as coisas. Nós precisamos entender que somos membros do corpo e, portanto, nós temos um dever a cumprir. Há uma palavra que eu tenho que pronunciar. Há uma oração que eu posso oferecer. Quando eu venho para uma reunião, eu devo fazer o que Deus espera que eu faça. E às vezes eu chego aqui e me sento e eu percebo no meu espírito que há uma opressão, por exemplo... Então o Espírito me leva a orar, repreendendo toda a oposição. Por quê? Porque eu sou parte desse corpo e eu sinto em mim. Eu não sou uma espectadora apenas, que venho aqui apenas para ser servida. Eu creio que quando parte do corpo funcionar nesse fluir do Espírito, a vida das reuniões afugentará toda a morte. Não vemos hoje isso Nas reuniões Porque há muitos espectadores Há muitos que vêm Que se sentam apenas para observar Comparar e concluir E ver se é bom para mim Se a minha alma gosta Se não gosta Eu justifico dizendo Que Deus não me quer ali naquele lugar Eu vou procurar outro lugar na verdade, Deus nunca falou isso. É a minha alma, é a minha carne que dita as regras e eu entendo como se fosse Cristo falando. Porque Ele não faz isso. Eu não posso cortar minha mão fora simplesmente porque eu não gostei de alguma coisa que ela fez. Ela faz parte do meu corpo... E o Senhor deseja que a gente veja o corpo de Cristo dessa forma, com essa realidade e com essa intensidade, a ponto de eu compreender que nós precisamos, que você precisa uns dos outros para que a gente possa obter vida, para que a gente possa crescer em vida. Algumas distorções também ocorrem em relação à submissão e à autoridade. Queridos, quando nós realmente enxergarmos o corpo de Cristo, nós somos conscientes, nós seremos conscientes do erro das divisões. Da nossa responsabilidade como membros do corpo. Então assim que eu percebo que eu estou no corpo, eu me torno consciente de que eu estou sob a autoridade da cabeça que é Cristo Jesus, mas também eu vejo a autoridade que Deus estabeleceu no corpo e me submeto, quando verdadeiramente nós percebermos a autoridade da cabeça, eu também reconheço que um ou mais membros do corpo de Cristo estão à frente de mim, à frente de nós e que nós precisamos nos submeter. Desse modo, não só reconhecemos a cabeça, mas também reconhecemos aqueles a quem Deus estabeleceu no corpo para representar a cabeça. E se estivermos em conflito com eles, também estaremos em conflito com Deus. Se os nossos olhos forem abertos pelo Senhor para reconhecermos o corpo, certamente também reconheceremos a sua autoridade. Ao considerarmos o corpo humano, nós podemos perguntar assim. Se olha para você agora e se pergunte como é que todas as partes do nosso corpo trabalham Tão harmoniosamente Para revelar que o corpo inteiro É um É porque existe autoridade no corpo Se não houvesse autoridade Todo o corpo estaria em confusão Suponhamos por exemplo Que o estômago esteja faminto Mas a boca se recuse a comer O que aconteceria? Todo corpo sofreria, embora somente uma das partes se recuse a obedecer à sua autoridade. Perceberam como fica claro que a autoridade é a lei do corpo e a insubordinação é um é um é um, é um sintoma de enfermidade no corpo? Veja, não há nada do corpo que possa viver fora da cabeça. Se o nosso corpo humano for separado da cabeça, isso significa automaticamente a sua morte. Por quê? Porque todos os movimentos de uma pessoa são governadas pela cabeça. E quando a cabeça é ferida ou perde parte de suas faculdades, as atividades do corpo ficam paralisadas... E o corpo acaba morrendo, por quê? Porque ela é o controle central da vida do corpo. A palavra de Deus declara que aquele que tem o filho de Deus tem a vida, e aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Isso está em 1 João, no capítulo 5, versículo 12. A parte, apartados do Senhor Jesus, nós não podemos viver como os desigrejados pensam, Por quê? Vamos entender uma coisa aqui, que Deus ele não separou uma pequena quantidade de Cristo, de modo que eu pudesse tomar e me afastar dele, não, não, não, não é assim, Deus nos deu o Cristo completo, o Seu Filho e nos uniu intimamente com Ele. Tudo o que Deus quis nos dar, Ele nos deu em Seu Filho. Deus não nos deu coisas espirituais, Ele nos deu a si mesmo no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida, não tem vida. Todo o poder de nossa existência está fundamentado em Cristo. E no caso de eu perder a comunicação com o Senhor, porque eu me afastei dEle, instantaneamente eu me torno sem vida, porque Ele é a única fonte da nossa vida. E Jesus quer falar isso para nós hoje, para a igreja dos últimos dias, da qual eu e você fazemos parte. A igreja que Jesus vai levantar nos últimos dias é uma igreja que irá confiar nele. Que se rende a ele em submissão à sua autoridade. Que ouve e pratica, que não interpreta, mas traduz a sua natureza em essência. Uma igreja que está fundamentada na palavra de Deus, que tem as suas raízes na palavra... Nesse projeto eterno do qual eu e você fazemos parte, como lemos inicialmente em Efésios. Mas nós precisamos entender que a principal vocação da igreja precisa ser uma coisa e não um montão de coisa. A principal vocação da igreja precisa ser se tornar Cristo. Não é o que fazemos, não é o quanto fazemos, mas o quanto de Cristo já foi formado em nós. Por quê? Porque a igreja fala de quem somos e não do que fazemos. Percebem como nós fomos construídos dentro de uma identidade falsa do que de fato é a igreja? E por isso há tanta confusão, há tanta gente frustrada, tanta gente equivocada, há tantos desigrejados hoje, porque entenderam errado. Por isso o título dessa ministração é você entendeu errado. A igreja fala de quem somos, não do que fazemos. Não é o tanto de experiência que temos e sim o tanto de nós que não existe mais. Nessa área eu não sou mais. Nós vimos como Paulo percebeu e ele entendeu de uma forma completa isso. Quando ele diz assim na palavra... Lá em Gálatas 4, eu não lembro de fato o versículo se é 12 ou é o contrário, acho que é 4,12, e ele diz: Eu, Paulo, estou crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu não sou mais, é Cristo. A porção que ele recebeu de Cristo era viva, por isso impactou tantas vidas no tempo que ele viveu. Porque era Cristo. Então o projeto central da igreja não é que eu seja servida. Não é que eu esteja aqui é, é, achando que a igreja precisa de mim. Não. A obra será feita, se eu não estiver aqui, Deus levanta outro. Porque o propósito central da igreja é sermos Cristo É nós podermos dizer, nós estamos crucificados com Cristo E não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em mim E eu sirvo a igreja com a porção que eu recebi dele E isso se torna vivo para quem ouve e em mim Porque eu não sou mais esse é o projeto de Deus para a igreja, não o que nós interpretamos do nosso jeito, achando que isso ou aquilo é a igreja. De achar porque eu não gostei de algo, eu posso deixar a igreja, deixar o corpo de Cristo do qual eu e você fazemos parte, esse projeto eterno de Deus, pelo qual eu sou tão apaixonada, e o meu clamor todos os dias para Ele é, Espírito Santo, me revele o que é o corpo de Cristo, o que é o projeto eterno de Deus, do qual eu sou envolvida, e que muitas vezes eu estou equivocada. A unção de Deus sobre nós vem sempre através de renúncia, de abrir mão, de abrir mão do que eu gosto para estar com o Pai. Sabe, queridos, quando eu olho para Jesus, vencendo a morte, Glorificado acima de todo principado e de toda potestade e autoridade e poder e domínio. Quando eu olho ele acima de todo nome que se nomeia não só no presente século, mas também no vindouro. Eu vejo uma história de redenção. E o mais glorioso é que a minha e a sua trajetória foi redimida nele. Nós somos regenerados no espírito, renovados no entendimento e redimidos na história. Percebem a profundidade disso. A minha e a tua história se completa em Deus Quando Jesus morreu naquela cruz Ele nos incluiu na sua morte João diz E quando eu for levantado da terra A todos atrairei a mim mesmo Mas quando ele ressuscitou no terceiro dia Nós estávamos incluídos nele E nós ressuscitamos nele quando eu penso nesse projeto eterno, que vai se cumprir de, de, de forma integralizada. Quer é eu aceite, quer é você aceite ou não. Esse projeto que Deus idealizou antes da fundação do mundo e que nos incluiu. Quando eu olho para esse projeto de Deus sendo inaugurado lá no Gênesis, sendo desenvolvido até os dias de hoje, e ele sendo consumado lá em Apocalipse. O que eu vejo é um amor imensurável de Deus buscando o homem. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor desejando ter comunhão com o homem. E a consumação do reino em Apocalipse 21, sabe o que é? É a presença de Deus com o homem, assim como era lá no Éden, tudo novo, de novo. Vamos ver? Em Gênesis 1 e 2 e em Apocalipse 21, 21 e 22, são os quatro capítulos mais importantes da palavra. Por quê? Porque esses capítulos, eles não estão manchados pelo pecado do homem. Gênesis 1 e 2 é antes do pecado. E Apocalipse 21 e 22 é após a erradicação do pecado. E a gente vê como esses quatro capítulos, eles convergem e eles mostram com clareza o eterno propósito de Deus. Veja, em Gênesis 1 e 2 tem um lugar.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 E em Apocalipse 21 e 22, no centro da cidade, tem uma praça que é o jardim. Ali está a árvore da vida. Em Gênesis 1 e 2, Deus está na terra tendo comunhão com o homem. E em Apocalipse 21 e 22, no reino consumado, Deus estará na terra tendo comunhão com o homem. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 21, 3. Eis aí o tabernáculo de Deus, pois com os homens habitará. Em Gênesis 1 e 2 existia um casal. Né? Adão e Eva. Em Apocalipse 21 e 22 existe um casal, Cristo e a igreja. Que o Senhor em sua infinita graça nos traga a realidade do que é o corpo de Cristo. Que nos traga a realidade de qual é a minha, de qual é a tua posição nesse corpo como pedras vivas nessa edificação uns dos outros. Que eu e você possamos prosseguir para o alvo. Rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Até quando? A resposta está em Efésios, no capítulo 4, 13, 14 e 15, para encerrarmos. A palavra do Senhor diz, Ele diz até quando? Ele diz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 Queridos, eu creio e tenho convicção disso, que o Espírito Santo de Deus vai continuar falando, vai continuar falando para que isso seja radicado e que isso se torne vida em nós. Eu creio que o Espírito Santo está continuando falando dentro de mim e eu certamente, a hora que Ele me designar para esse lugar, e se Ele quiser, eu quero dar continuidade para que isso se torne real para mim e para você. E eu gostaria de dizer para os novos que estão chegando agora, se você tem vontade de crescer em vida, acesse o nosso acervo, acesse os estudos passados, Acesse as ministrações, porque certamente isso vai te enriquecer, isso vai trazer luz nas tuas trevas e isso vai te colocar em um outro lugar. Que se o Espírito Santo de Deus falou com você através dessa palavra de hoje, que você reparta esse pão, que você reparta esse momento de comunhão que nós tivemos aqui com outros, para que eles também possam discernir o que de fato é o corpo de Cristo. Que a graça e o amor de Cristo ilumine os nossos corações e nos traga realidade do que é esse projeto eterno, do qual Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que eu e você participasse dEle. Em nome de Jesus, esse é o desejo do meu coração. Amém e amém, Senhor.